Pode matar ele, pode matar Caralho, ele. Caralho, não me mata, sair sair sério, da não da sou bater. eu, mano. Você vai, vai matar, vai, o cara vai te matar. <risos> tô te falando, pode matar então, vai, mata ele, o, o cara vai te matar cada... depois. Você pode matar, cara, pode matar, matar depois? Mata, eu mata, tô logo. Confuso, eu não sei quem é quem. Eu só. Eu sou x ray ó, pode matar. Otário, morreu mesmo, morreu mesmo. Morreu mesmo. mesmo. Caiu no conto é do Vigário! Caiu no conto do vigário. Ah! confiado no coração das minhas cartas. Ih, é eu, moro aqui. Você tem, você tem duas, duas escolhas. Ou você pode vir aqui nesse pezinho aqui que o Judas é a bota de Judas, esse homem que apareceu na água do nada, e se enforcar, ou eu posso te dar um tiro na sua culatra. Qual você prefere? Eu prefiro que você me dê um tiro na minha culatra. Olá homem, tudo bem? Você estava tentando chegar furtivamente, mas o senhor não conhece mais habilidades de espi... Oita porra! A faca surgiu na mão dele, cara, que triste! Triste! Olha, olha Vamos essa fazer uma troca! Uma troca, a bota pela caixa! Então, mesmo. vocês estão fazendo a troca tem um homem... Perdeu! Me vocês com uma pistola! Calma! Uma pistola. Meu Deus, sabia que era ele. Que Meu Deus, que violência! Ô, ah. oh, Selby, olha pra mim, eu vou fazer um comunicado aqui pra agência. Pronto, agora Tchau, comuniquei chamei chamei vale. reforços. aí, pessoal, eu ah, tinha uma ideia... Tinha uma... Que isso, o que, que você está fazendo, coisa obscena! <risos> Coisa obscena! <risos> Atrás de você, cuidado, o homem tem a faca e ele vai te matar. Oh, não! Pera, eu tive you uma ideia. Arma. Eu tive uma ideia, oh, calma, calma. Quem tive será uma... que matar? Pera, pera, ah. pera! Amigo, eu tive uma ideia, eu vou distrair ah. enquanto você mata ele. Peguei a faca, boa! Parece é que nem anime, vou falar meus planos em voz alta. E você tem... tem que falar em voz alta e vai ter eco na nossa voz enquanto a gente fala nossos Tá pontos. bom, tá bom. Ah, é o seguinte... Eu o assassino não sabe onde estou, na verdade ele sabe que estou em um lugar aberto, mas na verdade eu não estou em um lugar aberto Pois estou escondido, isso apenas um clone meu, parado em pleno ar <risos> Ele pensa que ele é superior a mim e ele pensa que eu sou fraco, mas eu estou rezando para Jesus e vou ganhar dele Eu ouvi criaturas sendo abatidas, mas eu sei que isso foi apenas um sinal para que ele me amedrontasse, mas eu não me amedrontarei Eu vou usar a catapulta para pregá-lo de surpresa eu errei a catapulta O único jeito de ele me pegar de surpresa seria usar a catapulta, mas ele nunca pensaria nisso Oh, não! Ah! Ele errou a faca, agora a faca se encontra em um lugar perdido no universo Que nem ele nem eu sabemos onde está Ficarei na piscininha, pois ela guarda o sangue sagrado de Jesus Que me protegerá em todos os momentos necessários Agora sei que ele sabe utilizar uma